Olá! É sempre muito bom ter você aqui comigo. Olha que linda essa combinação de ponto corrido enlaçado e ponto corrido com chuleio. Não ficou uma barrinha decorativa simpática? Então, no vídeo de hoje vamos aprender o ponto corrido com chuleio, já que o ponto corrido enlaçado está no vídeo que está aparecendo aí no card para você, tá? Eu já dei essa aula, foi o último vídeo aqui do canal. E vamos conversar um pouquinho mais sobre o ponto corrido, tá? Falar mais informações para vocês e trocar ideias aí de como trabalhar com esses dois motivos aí bem simples e decorativos, bora lá! A base é a mesma, tá? Nós vamos usar o ponto corrido como base. Lembrando, gente, vou falar um pouquinho mais sobre o ponto corrido, Aqui tá? pode ser que você conheça, pode ser que você não conheça, mas o ponto corrido, ele é usado também né? na costura à mão, claro, para é, franzir tecido, tá? Você pode também deixar o tecido franzidinho, fazer o babadinho, né, o famoso babadinho. Você pode usar o ponto corrido para fazer isso. Você pode usar o ponto corrido também para finalizar bainhas, em indumentárias mais leves, tá? em tecidos mais finos. E você pode também estar tá trabalhando o ponto corrido como alinhavo, né? alinhavando dois tecidos para passar uma costura depois, depois você retira a linha do alinhavo. Tá? Então, são aí algumas informações a mais sobre o ponto corrido. E aí está o ponto corrido, né? que consiste, aí como você viu, em entrar e sair com a agulha no tecido e puxar a linha. Tá? Então, agora, usando a mesma cor, né? já que é uma faixinha decorativa, aí eu vou trabalhar com azul e com laranja, e eu vou, então, dar um espacinho ali do primeiro ponto corrido, pra esquerda, pra, da esquerda para a direita, e nós vamos vir de cima para baixo, passando a agulha entre o tecido e entre o ponto corrido, tá, gente? Não pega o tecido, tá legal? É entre um e outro. Então, de cima para baixo, de cima para baixo. Nada mais é que eu chuleio mesmo, né? Nós vamos dar aquela chuleada aí nesse ponto, enrolar a linha ali no ponto corrido. É muito simples, tá? A dica né, de ouro de sempre é, nunca puxe demais a, o fio e nem deixe solto demais, tá? Mantenha sempre ali equilibrado aquela serpentinazinha ali do do ponto com chuleio né do ponto corrido com chuleio tá bom então olha aí ó finalizamos o nosso ponto aí vocês arrematam né como quiser com um nó ou sem o um nozinho e tá pronta aí a nossa faixinha decorativa agora algumas ideias né você pode repetir né espelhar essas faixinhas aí é, do modo que você quiser alternando uma com a outra, repetindo várias vezes a de cima e a de baixo. Você pode também tá é, é, fazendo assim, é, cruzando uma com a outra, né? Fazendo quadriculados. Aí, solta a sua imaginação, tá? E tenta criar aí uma padronagem diferenciada com esses dois, dois motivos aí de bordado. É um exercício bem legal para desenvolver a criatividade. Eu aconselho você a fazer, tá bom? Então, é isso, gente. Eu Espero que, se você é novo aqui no canal, sinta-se abraçado por mim, né? E eu espero que a gente se encontre num próximo vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve. O meu like é para você que ficou até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.